O é resultado do projeto de extensão, letramento e protagonismo e seus efeitos na comunidade local. Esse projeto tem como objetivo levar toda a comunidade, aos estudantes do nosso campus, informações sobre questões sociais vivenciadas dentro e fora da nossa comunidade. Quais são os objetivos do projeto? Procuramos apresentar em nosso projeto ações voltadas principalmente para a educação de qualidade, que se relaciona também com redução das desigualdades, paz, justiça e instituições eficazes. E como foi desenvolver o IFiCache? Bom, nós começamos desenvolvendo o IFiCache através de algumas etapas. E a primeira etapa que a gente seguia é o roteiro. A gente tinha uma estrutura seguida e todos os IFiCache que tinha, a gente escrevia lá nossa equipe, geralmente separava alguém para ficar só no roteiro. E aí vem a segunda etapa, que a gente fazia a pesquisa. Definindo o tema do IFCAST, a gente realizava muita pesquisa sobre artigos, documentários, é, também na internet ou em livros para colocar no roteiro. A terceira etapa é a etapa da busca de convidados. A gente procura pessoas qualificadas, com conhecimento sobre o tema abordado no podcast. E aí a gente efetua a quarta etapa, que é a etapa de entrevista. A gente chama essas pessoas aqui para o nosso campus e faz a entrevista com elas, efetuando todas as gravações e as perguntas possíveis, buscando outros tipos de conhecimento para caso a gente precise fazer algum acréscimo durante a edição do vídeo ou durante o roteiro. E temos a quinta etapa, que é a etapa da edição, ou das etapas finais, onde nós juntamos todas as gravações que fizemos e colocamos de acordo com o roteiro, que também foi mencionado anteriormente, que deve seguir uma determinada diretriz do edital, do nosso projeto de extensão. E a última etapa é a etapa da divulgação. A etapa em que nós finalizamos o processo e acabamos divulgando o IFICAST através do nosso perfil no Instagram e também nas redes sociais, assim como no YouTube do IFSP Campus Capivari e na Rádio e TV do IFSP. Durante o nosso projeto de extensão foram desenvolvidos quatro episódios de IFICAST. O primeiro foi o Challenge Based Learning, que foi um projeto de ensino apresentado na disciplina de Língua Portuguesa, aqui para os segundos anos, que desenvolveu metodologias ativas na aprendizagem e ensino dos alunos. Já o segundo IFQuest teve como tema o que o IFSP oferece para a nossa região. Nesse episódio nós trouxemos o Gustavo, que é ex aluna aqui do IFSP, e a Rafa Zuin, que também é aluna aqui do IFSP. O Gustavo, por exemplo, Atualmente é coordenador dos projetos de extensão e ele trouxe um pouco nesse episódio curiosidades, dúvidas sobre os projetos de extensão de ensino, pesquisa e extensão. Vamos chamar as três pilares. É, quem tiver alguma curiosidade para saber sobre os projetos de extensão ou alguma dúvida, pode conferir esse episódio. E no nosso terceiro episódio do Ificast, tivemos como tema a importância da ciência e educação. Nele trazemos a diretora-geral do campus Capivari, a Letícia Pedroso Ramos, que fala muito sobre todos os cursos que nosso IFSP oferece e é, relatos de alunos de como a ciência e a educação mudou a vida deles. Além disso, esse episódio é muito interessante para os ingressantes, porque eles podem conhecer muito mais sobre o nosso IFSP e sobre os diversos cursos e o que eles significam na vida das pessoas. Bom, o quarto e último tema do nosso IFICAST foi a valorização de culturas de matrizes africanas, que a gente falou sobre o Batuque de Um bigada, um projeto da professora Lorena Faria, professora aqui no nosso campus, e do Gustavo, já citado anteriormente, é servidor aqui no nosso campus, que traz o projeto de capoeira. É, a importância desse podcast é falar sobre a valorização das culturas na nossa região, das culturas nascidas aqui e das culturas que estão sendo cultivadas aqui ao longo dos anos. Em poucas palavras, o que vocês aprenderam com esse projeto? Comunidade, protagonismo e metodologia ativa. Os três tripés, ensino, pesquisa e extensão. Além da integração e da capacidade profissional. Eu aprendi sobre a oportunidade que instituições públicas oferecem ao estudante, a diversidade de cursos oferecidos e a valorização do conhecimento e também sua construção ao longo da vida acadêmica. Eu aprendi sobre a valorização das culturas e também sobre o batuque de umbigada e a importância do conhecimento para prevenir o preconceito. E esta foi a nossa última produção do IfeCast. Agradecemos a oportunidade de participar desse projeto. Um beijo. Tchau, tchau gente.